E muito obrigada para vocês que ficaram até o final para poder descobrir esse segredinho que eu faço. Bom dia moça. Bom dia. Você tá bem? Como é que foi o final de semana? Bem, muito bem. É. Eu vim te perguntar uma coisa. Teve ah. um vídeo em que teve um inscrito que perguntou sobre preços de itens no mercado. Preços de comida, preços de coisas no mercado. É, eu quero saber se você vai fazer esse vídeo, quando você vai fazer esse vídeo. Então, estou nisso aqui, fazendo a minha lista de compra. Porque sim, hoje eu vou atender o pedido de um inscrito chamado Cuca NFT que ele falou assim, que ele perguntou, que ele escreveu assim: "Ah, e mostra vocês fazendo compra no mercado". Lembra? Então. E eu vou justo agorinha mesmo. Ah, tá legal então. Então, eu vou aguardar aqui, tá? Sim, pode aguardar. No final você volta poder falar como é que foi as compras? No final eu volto para falar como que foi as compras e com um truque muito bacana para mostrar para vocês. Tá bom então, vou ficar esperando. OK. Bom dia, gente. Como vocês sabem, eu fui ao supermercado e eu não pude gravar lá porque tinha muita música e vocês sabem, direitos autorais, muita gente falando atrás. Então, entendeu? Então ficou uma... Um... Não gostei, não gostei de como ficou. Então, resolvi gravar aqui para vocês em casa. Então, vamos lá. Vamos começar com o um papel higiênico quatro bolos da Scott. Saiu a 3,30 para mim. Esses são os que eu compro, tá gente? Dia de semana, assim. Saco de lixo, eu aproveitei essa oferta aqui de 95 centavos. 12 bolsas 24 por 30. Saco de lixo, vamos lá. Esponja, comprei essa esponja aqui a 89 centavos. Detergente, esse detergente eu comprei a 12, 2 e 11. O ovo, uma dúzia de ovos, está me saindo a 2,8. 2 dólares e 8 centavos. Vai comentando aí quanto custa cada preço aí em vocês aí com vocês. Esse pão de forma me saiu a um dólar e, oitenta e cinco centavos. Claro, tem várias marcas, vários preços. Farinha de trigo. Essa farinha saiu para mim a um e 1,25. Eu gosto dessa marca, então eu compro essa. O leite, um litro, está saindo a 1,75. Um e e leite em pó. Está saindo a R$ 3,37. Leite condensado, R$ 4,25. 2 por e 4,25, mas eu comprei esse aqui de e 2,17. Pó de café, e 5,38. Eu gosto dessa marca, já aprovei todas, mas essa para mim é a que eu gosto. R$ 75 está saindo esse café solúvel, mas eu não comprei, somente gravei para vocês. e 3,10 esse açúcar, 2 quilos de açúcar a três dólares e 10 centavos esse açúcar está saindo por dois e mas eu não gosto de comprar ele porque eu gosto de fazer receitas e ele influencia muito na cor 1,10 e esse feijão feijão aqui é feijão pequeno tá gente não vende é atum muito e sete e saiu esse arroz dois quilos e pouquinho 89 centavos esse milho verde eu gosto muito de milho verde Vou fazer bolo 97 centavos essa azeitona, eu compro dessa fatiada, 45 centavos o miojo, gente eu amo o miojo, Leandro também, tá caro esse miojo, tá gente tá caro, 24 centavos o quilo do sal, não compro muito sal, 2,69 esse azeite de oliva la R$ 2,99 esse suco, esse suco eu não fico sem esse suco, 3 litros de suco, 1,55 esse óleo. Esse é um óleo pequeno porque eu não consumo muito óleo. 1,37 esse macarrão parafuso. Eu gosto do macarrão parafuso. Só compro desse. 40 centavos esse biscoito. Gente, eu amo esse biscoito recheado. Eu compro bastante dele. 1,3 um esse biscoito de maisena, mas eu não compro. Somente gravei. Ai, gente, agora essa é a parte. 93 centavos essa Heineken, porque ninguém é de ferro. 1,35 um me sai a Corona. 1,17 um me sai a Miller. 29,97 sai essa Chivas. Whisky, 34,55 esse. 15 dólares esse Jack Daniels. 36,25 o Jack Daniels grandão. 27,5 centavos vamos lá Black Lebel 35 dólares 48 e 13 esse grande 8,47 esse José Cuervo e esse grande está saindo a 12. Então moça agora que você já apresentou os produtos, pode contar o que, que é segredinho que você vai passar pra gente? Ah, sim. E muito obrigada para vocês que ficaram até o final para poder descobrir esse segredinho que eu faço Vocês lembram quando eu falei no vídeo passado Quando eu respondi o escrito Cuca NFT Que eu falei assim, olha, eu só compro básico Eu não sei se vai ser muito interessante Então, por quê? Porque a compra que eu faço, eu faço compra uma vez na semana Toda semana eu faço compra Mas tem uma coisa que eu compro uma vez a cada mês que é o detergente. Mas, Verônica, eu não acredito. Esse detergente de 400 ml te dura um mês. Sim, gente. Agora eu vou mostrar o truque a vocês. Ó, Vocês colocam o detergente em um recipiente. Todo o detergente. Lembre-se, 400 ml de detergente apenas agora aqui eu coloco um litro d'água aqui são meio litro e mais meio litro aqui Ui. o segredinho que é o pulo do gato uma colher bem cheia de sal E aí vocês mescam. Mas, Verônica, não fica ralo? Não, não vai ficar ralo. Claro, depende da marca do detergente que vocês podem comprar, né, gente? <risos> Tem toda uma diferença. Então, gente, e assim é o meu truque que eu falei com vocês. Aqui eu coloco agora no recipiente de detergente. E aí eu fico lavando minha louça. Olha, para fazer a demonstração a vocês, aqui está o detergente. Eu coloquei aqui dentro. Faz bastante espuma. Olha, gente... Vocês viram a quantidade que eu coloquei na esponja. E aí tá, gente, esse é meu truque do dia a dia. E tem que esperar um tempo, moça, para poder criar consistência ou pode usar assim já direto? Não, já pode usar assim mesmo. Ah, tá hum. bom então. E depois que eu vi esse monte de coisa, até que os produtos são bem baratinhos aí Sim, em Panamá. Não são tão caros não. É... Como é que eu posso fazer para poder ganhar em dólar em Panamá e poder também comprar esses produtos aí direto em dólar? Então, o link está aqui abaixo na descrição e você vai descobrir como você vai poder fazer isso. Ah, tá ok então. O mesmo link de sempre eu vou dar uma olhadinha lá e vou começar a fazer os procedimentos, tá bom? Ok. Muito obrigado, moça. Deixa um like.